Eu direto para ir para o Chegando lá tinha uma mesinha assim Cheia de pinto de borracha Falei para ela Nossa quantos pinto de borracha Ela falou é prótese Falei nossa parece pinto <risos> Aí ela falou vai lá tomar seu banho Enquanto eu vou colocando minha lingerie Aí eu falei eu tomar banho Mas eu tomei um banho faz que dias <risos> Ela falou vai, vai lá se moia lá E não se enxuga não Porque eu gosto de embraçar um homem todo molhado aí enquanto o besta que estava se molhando ela arrancou a fronha do travesseiro pegou tudo aquele espinho de borracha colocou dentro da fronha do travesseiro fez um saco pulou o muro do motel e foi embora e eu tive que pagar o quarto do motel paguei ela, não comi e ainda tive que pagar um saco de piroga lá perto do sítio onde eu moro tem um moço lá que ele faz sexo com as abrovas. Olha, ele faz um buraco nas abrovas E faz sexo com as prova. A minha irmã falou pra ele assim oh, Moço, eu queria ser uma prova dessa <risos> Ele falou, olha Se você fosse uma prova dessa Eu começava a fazer sexo com as melancias <risos> Tadinha da minha irmã Olha, minha irmã não tem sorte no amor não Quando ela... Quando o chupa cabra estava rodeando a redondeza Ela ficava a noite inteirinha lá no pasto Berrando igual uma cabrita. Fazer se conseguir num bailão Que só tem mulher feia Pode saber que você chegou atrasado As bonitas carregadas, aquelas lá que sobrou Mas daí você chega e começa a comparar aquelas mulheres que sobrou Com o garção Você prefere pegar aquelas lá mesmo Uma vez eu cheguei num bailão tão atrasado tinha uma mulher lá tão feia que carregaram as feias aquela foi a que sobrou das feias. Eu comparei ela com o garçom eu quase escolhi o garção. Aí eu pensei, olha, acho que eu vou pegar essa mesmo pra eliminar o estoque aqui. Aí eu cheguei, é, amanhã eu tomo um veneno, e morro, tá tudo certo. Aí eu cheguei nela e falei, oi, eu vim fazer um favorzinho pra você.